Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bom, a gente tá dando Vai dar um povo lá na. Nogunjá. E aí. Deixa eu passar essa galerinha aqui. Qual vai ser o percurso? Deixa eu baixar aqui essa porra. É.. Cidade de Baixa, Nazaré, Bono ou um já e aí vamos até o final vou dar um pulo lá em Michel Motos ele é eletricista e aí eu vou para pegar o número dele né e agendar uma revisão para a, a 07 não sei se vocês perceberam mas em alguns momentos é, a gente troca de marcha e falha na hora que vai entrar o neutro, não, não acende a luz do neutro. Com isso, tem vezes que o neutro não entra é, eletronicamente. Então a moto não, não liga. E só liga se segurar a embreagem. Então eu posterguei esse problema. E agora eu tenho outro que é o sensor do acho que do neutro ou do descanso não sei bem que agora nem pressionando a, a embreagem tá tô conseguindo ligar tá então agora só liga realmente se ela estiver no neutro esperar na boa vontade do do painel né é isso, é uns fios que tem e solta. É o do sensor de marcha lá no centro. Ou oh. lá bonitinho, aonde tem o câmbio atrás do câmbio aí esse cara em quando os fios a solda sai e acontece isso aí tem que refazer a solda eu vou levar no meu eletricista de confiança por quê? Porque é melhor. bolada o preço mil uma vez mil e apenas dois é uma super não gosta de passar por cima de ciclovia não só em Últimos casos. Qual foi esse cara atravessado aí, velho? Vai, irmão. Olha o outro. Rapaz, enquanto, enquanto eu evito, o carro metendo por cima. E, puta que pariu. É, eu já fui doido, velho. Já, já fiz muita merda no trânsito. Hoje eu tento me redimir, né? Hoje tento fazer uma pilotagem... Dentro do possível, obedecendo as vezes Nem sempre conseguimos, né? Conseguimos, não, consigo, né? Eu não vou generalizar, não. A culpa é minha, eu tenho que assumir. Mas que anda de moto, né, velho? Então, tipo, corredor, no pau. É... Ah, cara, se eu tiver uma moto podendo andar no corredor, eu vou comprar um carro. A graça da moto é essa agilidade, né? valeu pai o George hum é não não foi uma boa escolha tem que sair daqui é, lá é melhor lá é melhor lá é melhor fala irmão ela tá com medo Sabe que quando eu tava pra comprar a, a Tracer, eu ficava naquela caralho, essa moto é muito larga, não vou poder andar em corredor, vou ter que fazer várias restrições, nananana. porra nenhuma. Claro, hoje eu, eu tenho mais cuidado, né não, não, não ando do mesmo jeito, né? mas né, não tá tão diferente esse novo. aqui aqui aqui eu não passo eu passaria com a MT mas com a 3 eu não passo Deixa eu. ah mas assim não passo por cuidado a gente era mais doido eu não pensava muito não Semáforo aberto, mentira! Caridade! Eita! Opa! Eita! Vai pra frente, pra larga! Essa porta olhando tá o celular no colo, ó! Tô dizendo! Vai descendo ali o... Oh. essa porra. Só não quebrado. Elevadorzinho. Plano inclinado. <risos> Aí, ó. Oh. <risos> roubando manga da marinha. Miserável, roubando manga da marinha. Porra, chuva, a hora dessa chover essa nuvem. Ai, deixa eu ver aqui. Não, não, não. a viseira aqui. Nanã, chuva nuvem está a nordeste. O vento eu não sei então. Simbora Avisar <risos> logo né Que vem pra cá Como é essa velho? Uhum. Esse é pico grosso <risos> Pai Deixa <Deve> eu vender <risos> Onde é que eu saiba essa nuvem? Pra que lado é, velho, que ela não tá indo. Pô, aqui já, já caiu mais do que lá, inclusive. Vai irmão. Ah, fala sério, eu não tô comendo uma chuva da porra, velho. Hoje eu vou tomar hoje de novo, né? Centro. Opa! então, Que hora é essa? Não! Véio. De novo, velho! Parar de semar foi o de baixo de chuva, velho! Chato pra caralho! Beavis É isso aí meus amiguinhos, já estamos chegando, a gente vai ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo videozinho, valeu? Até mais!